O Centro de Instrução Almirante Graça Aranha realizou nos dias 20 e 21 de outubro, no Rio de Janeiro, o primeiro seminário e-navigation Desafios e Oportunidades. Com o objetivo de discutir o conceito, a aplicação e o aprimoramento dos sistemas e-navigation que estão relacionados com os cuidados marítimos e portuários, o seminário reuniu alunos das escolas de formação da Marinha Mercante, marítimos, autoridades portuárias e empresas de navegação. O principal que nós estamos trabalhando é na capacitação dos nossos marítimos. Então, é, existe um projeto do simulador integrado marítimo, o SIM, que possibilitaria aqui no Centro de Instrução Amoriente Graça Aranha um desenvolvimento de integração dos vários simuladores que existem aqui. Por exemplo, o simulador de passadiço, o simulador de máquinas, o simulador de operações comerciais, o simulador de radar, ECDES, então assim, é esse basicamente o, o principal ponto de, de investimento e implementação da, da Autoridade marítima Brasileira. Entre os palestrantes estava um representante da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, que falou sobre os projetos de inteligência logística na área portuária e ressaltou a importância de parcerias entre os setores público e privado. Implementando na, no Ministério da Infraestrutura e na Secretaria para buscar a modernização do setor portuário, buscar a maior eficiência, diminuição de custos. E o conceito do navigation entra como totalmente complementar a todas as iniciativas que nós estamos implementando, exatamente para tentar agregar as diversas funções das autoridades públicas que estão presentes nos portos brasileiros, não só o setor público, mas também os diversos atores privados.